Pessoas de cemens armas e meu e galera, vamos seguir para mais um vídeo de Minecraft aqui no canal, e galera estamos aqui para o início de uma nova série aqui no nosso canal, beleza? Estamos aqui para o início de uma série chama... que vai se chamar Dudu Block, vocês já podem ver galera que é uma série de Skyblock, sim eu nunca trouxe uma série de Skyblock, na verdade só trouxe Survival aqui, é meio com um Survival, só que tem um Maia beleza bom se vocês apoiarem eu vou tá ta... se vocês apo... apoiarem eu vou tá trazendo mais vezes aqui e aí apoia aí mano. deixa o likezão aí embaixo se inscreve no canal é se você gosta de skyblock e traz um inscrito para nós aí vamos fazer igual o Felipe Neto né? converta um inscrito beleza Vem, como sempre neste skyblock nós ganhamos alguns itens aqui por exemplo nós ganhamos livros aqui que é meio que o manual acho que tá em inglês né não é tá em inglês essa bagaça Pô, queria tanto ler, mas eu não sei inglês inglês. Mentira, eu sei um pouco, mas não Aqui acho que pode fazer alguma coisa, escrever o quê? blá, blá, blá. Beleza. Vamos pegar aqui já de cara aqui, ó. Tem um gelo e a lava. Eu não lembro como fazer um gerador, mano. Um gerador de pedra. Tô ligado que deve fazer um gerador de pedra. Isso aí acho que todo mundo sabe. Mas eu não lembro. Véio. Acho que era mais ou menos assim, né? Colocava um bloco de água aqui. Quebrava. Não, é o contrário. Caraca. É o contrário, galera. Nós coloca lava aqui e a água aqui. Não? é isso aí. Só vamos tomar cuidado ali para não pegar fogo tudo. Eu tô falando meio baixo que já é quase. Já tá amanhecendo o dia que eu gravando aqui as pressas, beleza? Então, espero que vocês me entendam Mas beleza, né, galera? Agora eu tô falando um pouco mais baixo Porque já, já, agora já é 7 horas Então já dá de falar um pouco mais baixo Já até começou a passar a moto aqui E, véi, vamos começar aqui já, já pegando madeira Pra fazer nossa picareta. Eu tô ligado que no Skyblock tem várias ilhas Blá, blá, blá, Você já sabem Que bom Vamos pegar aqui a madeirinha Pegar a madeirinha, madeirinha Não, vou catar essa porcaria, não Aqui é que faz aqui Mano, eu não posso desperdiçar aqui as mudas que vai vir da árvore. Porque eu tenho que plantar mais árvore para conseguir mais madeira. Vamos pegar agora aqui pedra, mano. O bom de é jogar Skyblock. E caraca, lascou. Diz que não ferrou, mano. Se ferrou, eu vou ter que, que fazer, colocar o um mapa de novo. Deixa eu colocar um bloco aqui para não morrer, né? Porque eu não sou besta mano agora eu tô com medo acho que eu tô com medo não coisa mano. não quebra é agora tá funcionando eu vou fazer uma pequena timelapse aqui eu pegando pedra beleza galera, eu peguei aqui algumas pedras aí. Se vocês puderem ver no Time Lapse, e, mano. Agora com essas pedras aqui já conseguimos fazer coisas melhores. Por exemplo, uma espada, um machado e até uma picareta para pegar as pedras mais rápido. Que... Pelo amor de Deus, né, mano? A picareta de madeira é muito lenta. Então, e eu tô ligado também que vem mais itens aqui. Tá pensando que eu não vi, não? Aqui ó, tem coisas para nós plantar. Mano e ferro Ferro, ah, não ferro não Eu tenho um bloco de ferro What, what Como assim, tá ligado Eu acho que dá de... É, eu consigo fazer uma enxada, né É, consigo fazer uma enxada É, pode crer <risos> Meu Deus, que no botão de como jogar Não precisa de que ninguém me ensine a jogar não, Minecraft Eu sou pro player Vamos aqui, coloca aqui por exemplo colocar aqui a semente melancia que eu acho que é, acho que vou ter que pular em cima para nascer né aí eu posso colocar aqui outra semente de abóbora vou ter que colocar também aqui tirar essa flor velho e velho eu agora eu tenho quantas pedras aqui eu já tenho 15 eu já posso expandir não sair eu tô ligado que a galera mais faz relax é então faz é também que eu sou invejoso mentira porque eu não quero morrer então vamos expandir um pouco aqui não sair para nós ficar sussa na montanha russa, vocês estão ligados, né? Então nós vamos fazer uma outra pequena time. essas essa plantei coloquei essas lojas aqui e até é bom que não nasce monstro porque eu acho não é, é vai nascer monstro eu acho mas pelo menos é eu não sei galera porque eu não sou muito de mexer com essas coisas mas tá de boa vamos pegar aqui mais um pouquinho de pedra eu acho que esse primeiro episódio vai ser bem longo porque eu quero já ficar bem equipado eu acho que provavelmente lá aquele lado tem eu traia mano que eu já joguei até skyblock uma vez mas foi no servidor mano então eu não sei se no servidor é diferente do, do jogo aqui foi no era no server. eu não lembro o nome do server, mas eu fui no server, galera foi bem da hora mesmo chamei lá a galera lá nós ficou jogando mal cinco horas jogando mas evoluiu muito então eu já sei um pouco de skyblock por isso que eu tô assim já sabendo muito das coisas Tá muito gostosinho de jogar isso aqui sem lagar, velho. Não sei se vocês tão tendo, tão, tendo essa, tão tendo essa sensação, mas eu tô, mano. Tá muito gostoso Meu Deus, mano. Eu coloquei... quebrou o bloco. colocado aqui. Vamos colocar aqui. Eu devia ter colocado um bloco só. Um bloco mais duro ali, né, mano? Aí, tipo, quando eu quebrasse, não ia ter colocado. Mas eu não tenho nenhum bloco duro. Mas bom, vamos fazer aqui bastante, caraca não eu fiz laje de madeira eu o um burro véio. eu vou fazer um monte de laje galera, porque eu quero ir para o traído. Eu acho que tem galera, mas vai na doideira então vamos aqui só fazendo no barulho. The way that things have been, oh Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same, I'm the master of my sea, oh ooh. The master of my sea, oh ooh. I was broken from the age, taking my soul into the message right on the pole galera não tava errado não tem uma iazinha ali acho que não tá não renderizou ainda toda mas deve ser uma ilha de cana eu lembro eu acho que é de cana mano é muito fácil de achar e no Skyblock só é você ir em linha reta mano é muito engraçado Skyblock e minhas lives não vão dar galera uma vez eu já tentei gravar o Skyblock porém não deu é, velho, minha laje acabou. Mano, eu tenho medo de andar em linha reta assim. Se fosse, se tivesse bloco do lado, tudo bem, mas, mano, eu tenho medo do caramba. Eu acho que eu vou correndo mesmo. Acho que não tem medo não, né, velho? Mano é. Ui, caraca, velho. Você quer cair? Eu vou pegar mais pedra aqui e eu volto. Tô chegando, bro. Tô chegando. Chegando aqui na Iazinha já vamos ver logo o baú. Mano, eu tô ligado que deve ter alguma coisa, não sei, mano, não sei, mas eu acho que deve ter alguma coisa importante. Porque para ter uma ia... Poxa, não, tu vai não vai ter baú. É sério isso, não vai ter baú? Não, vocês estão de brinks com a minha cara, tá brincando? Só vai ter esse cacto besta aqui. Não, é mentira, deve ter alguma coisa aqui embaixo. Eu não andei isso tudo só pra achar um cacto Eu não achei Não, tem que ter Acho que é pra eu pegar a areia, não? Galera Ah, o que o baú Sabia, rapaz, Pensando o que? Que eu ia andar isso tudo pra não achar pelo menos Um baú com, com carvão, alguma coisa do tipo Pensando o quê, rapá? que, rapá? É, que é pro play de Minecraft Joga Minecraft já seis anos É, pro play, rapaz. Mano, eu tô com medo de eu quebrar esse bloco que eu caí sem querer, tá ligado? Eu acho que... Ah, aqui não deve quebrar porque já é andezito. Vamos ver o que tem no baú, galera. Eu acho que depois de ver o baú... Oh, obsidian. Já consigo ir pro nerd, moleque doido. Já consigo por pro nerd, galera. Nós vamos pro nerd. Só que isso eu acho que vai ficar pro próximo episódio, galera. Se vocês apoiaram, se vocês derem um feedback legal mesmo. feedback bem legalzinho. Eu posso estar tá trazendo mais vídeos dessa série, beleza? Agora, se vocês não derem um feedback legal, infelizmente, vou ter que acabar com a série, porque... Todo, todo youtuber faz isso e eu não seria... Eu não, eu não sou diferente, porque... Vou ficar gravando uma série que a galera não gosta e ninguém vai estar tá gostando do ano, vale, tá ligado? E fica também, galera. é Minecraft Survival 2 não vai acabar, beleza? Ele ainda vai continuar firme e forte, mas eu acho que ele vai sair uma vez por semana ou duas vezes, porque eu acho que Skyblock é mais fácil de gravar. A Survival eu tenho que... Pensar em um monte de ideia E eu não sei Eu não sei, beleza? Mas é isso galera, muito obrigado por ter assistido Mas é isso, valeu, valeu E depois... Falou <música>